Nos vemos de novo, cara a cara. Primeiro, eu tinha gravado esse vídeo antes do Level Tomar 20, Caramba. né? Mas. fazer o quê? Segundo, sobre esse motivo aí mesmo. Também eu tinha demorado de editar o, o vídeo, né? Porque era a primeira vez que eu tava fazendo uh, esse tipo de conteúdo do canal, né? Mas. Tirando isso, tá muito bom o vídeo, tá muito bom. Recomendo assistir até o final. E é isso, então aproveitem o vídeo. Então, gente, e aí, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Não. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpas por não trazer por esse, aqueles conteúdos lá de zoeira, essas coisas, né? Ficou muito inativo, né? que eu tava em semana de prova, então... Fazer o que lançou o Energizer, verificado pelo, pelo rei do desbalanceamento de níveis. Vamos ver no que, que vai acontecer, né? Sabe o fazer? Like, se inscreve E realmente estou precisando muito, mas vou indo praticando o nível. Welp! Né? Welp! <risos> well, que? Teve um Welp ali? O well, LDM? Uh, é mais ou menos em questão de sim que isso. Ah. Ah, mandou bem, hein, Dourame. Tirou toda a sync do nível. Desculpa aí por eu ter dito aquilo, mas olha, eu, eu achei que ele tinha tirado a sync do nível, mas aí quando eu fui fazer a Practice Runner eu percebi que tinha que ainda, então tá, tá, foi mal aí. espero que no, no drop eu seja bem melhor, porque, olha, realmente eu sou bem melhor com o gameplay rápido. Nossa senhora, é uma das coisas mais simples. Ah, tá. Ó, oh, um, dois, três, quatro, Ah, um, dois, Oh. É, a, aí no drop já melhora a gameplay. Já. Tipo, ah, se demorar tipo até umas mil tentativas, olha, não tô nem aí, tá? Só tô praticando as partes mesmo, né? Aí depois eu pego a cópia do nível e depois eu vou praticando na marra mesmo. Essa prática infalível de um jogador. É, realmente vai ser isso aí mesmo Tá, 1, 2, 3, Oxi! Ah tá, deve ser porque uh, o... toggle Trigger deve estar bem maior que a uh, Orp Não sabia 1, um, 2... <risos> Ainda bem... Olha, deu certo, deu certo 1, um, dois 3, é? Ah ah, tá, aquela... Ah... Wave estilo Dora Finally... Mas vamos tentar. Ah, acertei o time. Mas eu errei. Ah! Só te falar aí. Nossa! Ah, esqueci que tem que segurar aqui, não! Aí! Pronto, meu computador tá na carga máxima. Tá, entendi. É um, dois, três, Tá, tá, tá, essa parte tá bom, tá bom, vamos considerar que tá aceitável a gameplay, não vou negar É verdade Mas tipo, é um pouco chato, vamos dizer assim, quando alguém pratica esse nível pela primeira vez Olha, essa parte aqui, quando eu vi, olha, ficou muito bem feito Não sei como, mas eu tô gostando de jogar o um nível 12 seconds later ah, tá. Nossa, será o Jum... Ah, como é que... Ah, tá. Tem que segurar. Não, com certeza vai ser uma parte chata de passar. Um, dois, três, quatro... Tá, deixa eu passar essa parte de primeira então. Sem colocar em set position. Vamos tentar, né? Uau. Já acabou com o meu computador. Parabéns, gente. Nossa, sério, essa end é screen ficou muito lo. <risos> Não é, parece que o nosso. Uh, parece que congela o Vamos pegar uma. Posso saltar aqui rapidão? Eeeh! 835 Aê. Dos 29 a 100 baby. Uh. Agora. <risos> Ai, eu gosto oh, meu Deus do céu.